Se você tem medo de viajar de avião e quer resolver isso, esse vídeo é para você. E pode ter certeza que depois desse vídeo você vai ter recursos suficientes para melhorar esse medo tão rápido quanto no avião. Tudo cada vez melhor? Meu nome é Rogério Peixoto e hoje eu trago três, três dicas para você perder o medo de viajar de avião de forma que nunca ninguém compartilhou com você. E ó... A dica 3 é certamente a que quase ninguém usa, porque eles conhecem, e pode te ajudar a ter uma vida muito mais leve e livre do medo de viajar de avião. Presta bem atenção. A primeira parte é a seguinte, pare de lutar contra o medo. Tem muita gente que por não saber como lidar com o medo, acredita que o melhor é você evitar a todo custo até falar sobre aquele assunto. E se você é uma dessas pessoas, o simples fato de pensar sobre o gatilho que dispara o seu medo, ou o que quer que seja, né, a altura, a turbulência, a falta de controle, a, o fato de estar num lugar fechado e apertado, ou o que quer que seja, o seu medo. Só de pensar nisso, só de imaginar nisso agora mesmo, você já pode começar aí a sentir as suas mãos suando, alguns tremores, Pode ser que você esteja perdendo o seu sono. E ficar lutando contra tudo isso aí dentro de você não resolve o problema. Você precisa entender que você precisa conhecer para vencer. Você precisa entender para resolver. E a dica 2 é o seguinte. Use o que está ao seu alcance, que é natural, como a respiração para resolver o seu problema. O fato de você estar tá respirando diz que você está vivo. E logo, se você está vivo, para que ficar correndo na sua mente atrás de situações que vão te colocar em risco quando você de verdade não está? Isso vai levar a gente para, daqui a pouco, a terceira dica desse vídeo. Mas eu quero que você compreenda que, quando você entra em contato com a tua respiração de forma correta, existem diversas formas e técnicas de respiração que você pode usar a seu favor nesse sentido você começa a entender que você está ali, presente para o que está acontecendo. E geralmente o que está acontecendo no presente é muito diferente do que está acontecendo na sua cabeça, que vive muitas vezes ou presa no passado ou presa no futuro. E você simplesmente esquece de viver o presente. Eu sei como é a cabeça de uma pessoa fóbica, eu sei como é se sentir numa situação que parece mentalmente, que você está indo para o pior momento da tua vida. Mas eu sei que normalmente isso é só uma coisa na sua cabeça. Então, para de sofrer com isso as técnicas de respiração que existem por aí. Eu tenho algumas que eu gosto de compartilhar e eu posso te falar sobre isso num próximo vídeo se você escrever aqui nos comentários agora. E, ó, geralmente, eu convido as pessoas que sofrem com esse tipo de problema, com esse medo, a ler o Guia Prazer em Voar, que traz pelo menos mais dois exercícios de autoconhecimento muito importantes, eu diria, tão importantes quanto estes exercícios de respiração. E você, após a terceira dica, que já está chegando, pode acessar no link que está aqui na descrição desse vídeo, esse material. Tá bom? Então vamos à terceira dica. Uau. Aprenda a distinguir o que é real e o que é imaginação. Muita gente fica preso no mundo das ideias, fica preso em percepções relacionadas ao passado, em percepções criadas em relação ao futuro, e esquece de viver o único momento que é real na vida, que é o presente. Eu sei que a mente da gente funciona dessa maneira, só que nem sempre aquilo que a gente está pensando, imaginando e até mesmo sentindo corresponde à realidade. Então, aprende a distinguir o que é real do que é imaginário. Aquelas imagens que ficam passando na sua cabeça sobre acidentes de avião, sobre momentos trágicos, sobre momentos de muita tensão, de muito estresse, geralmente foram criadas a partir de filmes, a partir de uma ilusão de Hollywood. Só que o seu cérebro, assim como o meu e de qualquer pessoa, não sabe distinguir uma coisa da outra. Mas você pode ter essa informação agora e começar a entender que quando você percebe que você está numa determinada situação, existem fatores ao seu redor que te dão prova de que você está muito bem obrigado e que você não precisa estar tá passando mal. O próprio fato de estar tá respirando e respirando com tranquilidade. E se você não está respirando com tranquilidade, aprende a fazer isso. Começa a entender essas três dicas que eu aposto que nunca ninguém te deu aqui na internet. Não dessa forma como eu estou trazendo para você e... Começa a colocar isso em prática. Você vai sentir, você vai notar, você vai realmente perceber dentro de você como que as coisas funcionam. E aproveita, comenta aqui embaixo qual dessas dicas fez mais sentido para você ou qual que não fez o menor sentido. Eu vou ter o maior prazer em ler e responder o seu comentário pessoalmente. Até o próximo vídeo, permita-se, liberte-se e experimente a paz.